O que leva uma pessoa a entrar em crise de fé? Eu arrisco a dizer que é quando a pessoa acredita que a circunstância que ela está vivendo possui a palavra final. Obrigado por continuar assistindo ao nosso vídeo, obrigado por ter dado play, se você ainda não me segue nessa rede social, eu te peço para que você siga-me por favor, vamos fazer com que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Ah, e se você deseja receber estudos bíblicos diretamente no seu celular, assine a nossa lista de distribuição. O link está aí perdido em algum lugar ou provavelmente na bio. O que leva uma pessoa a pensar que Deus não existe ou que Jesus Cristo não é lá, essa coisa toda que eu ando dizendo por aí. Como é que isso funciona? No vídeo anterior eu falei de uma situação de João. No vídeo de hoje, eu quero continuar com a mesma pergunta que João Batista fez. Será que ele, Jesus, é realmente o Messias Prometido? Por que João faz essa pergunta? Por que João está diante dessa circunstância fazendo essa pergunta? Bom, não é por falta de milagres. Há pouco tempo, não muito tempo antes do episódio que ele está vivendo agora, ele ouviu do próprio Céus, do próprio Deus dizendo que este era o filho que lhe comprazia Desde o ventre de sua mãe, ele e a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, tanto nele como no Jesus, se comunicavam. Então não é questão do sobrenatural, ou falta do sobrenatural. Não é isso. Eu já vi pessoas passando por crises de fé em igrejas que a manifestação sobrenatural corria toda hora, profecias, curas, essas coisas todas. Mas por que é, chegamos a este ponto Bom, eu disse no início Nós chegamos a este ponto Porque cremos que a última palavra A última palavra É da circunstância que nós estamos vivendo Mas não é A última palavra é de Deus E das promessas que temos Onde deve estar alicerçada a nossa fé? A nossa fé deve estar licessada Na palavra de Deus e como é que Jesus diz e como é que ele fala, como é que ele se expressa dizendo que é, sobre essa, essa pessoa que ouve e põe em prática. É uma pessoa sábia que construiu sua casa sobre a rocha. A outra pessoa também construiu uma casa mas sobre a areia. Ambos estão morando, mas quando as circunstâncias chegam, quando as circunstâncias chegam e põe a prova, a base que nós estamos vivendo, aí sim. Nós vamos saber quem resiste. E Jesus disse que sábio é aquele que ouve e põe em prática aquilo que ele ensina. Aquele que acredita que o que ele está ensinando é verdade. Porque a circunstância vai vir. Todos vamos, passar, todos vamos passar por uma tempestade. A tempestade veio sobre as duas casas, Jesus fala. Mas uma só continuou de pé. Por quê? Porque estava ali cessada não só nas Escrituras, mas também alicerçada na prática das escrituras então como manter a sua fé de pé ou como enfrentar as crises de fé que normalmente nós temos, João Batista teve Davi teve eu tive, você também teve, mas como é que a gente sai dessa? a gente sai dessa obedecendo aquilo que Jesus nos ensinou e pondo essas coisas em prática é na vida cotidiana no dia a dia Pouco a pouco, pouco a pouco, experimentando um dia depois do outro, para evitarmos esta anemia espiritual. Eu espero em Deus que você seja fortificado e seja esteja seguro, porque nesses dias em que nós estamos vivendo, nessa pandemia do Covid-19, muitos estão pondo à prova se Deus existe, se Deus é bom, estão Temerosos em relação ao futuro Estão temerosos em relação à sua situação financeira Situação econômica Sua situação emocional Fiquem tranquilos Há uma promessa Nós não somos o povo que olha para trás Nós não somos o povo que desanima E nós não somos o povo que está a perigo Porque temos um salvador Temos uma promessa E vamos caminhar adiante Se tudo der errado, deu certo Porque nós estamos guardados em Cristo Jesus Há uma morada. Há um lugar para irmos. Então, tem crise. Se você está passando por algum problema de crise de fé e deseja conversar, o direct está aí. Fica à vontade. Manda mensagem. Eu creio que eu dou conta de responder a todas as pessoas que procurarem. Se você deseja receber estudos bíblicos diretos do seu celular, não esqueça de assinar nossa lista de distribuição. Quero te agradecer por ter me escutado por ter me permitido partilhar com você um pouquinho daquilo que Deus tem falado comigo também. Deus te abençoe e te guarde. Ah, obrigado por ter dado play.